Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um canal... Opa, falei... é mais um, <risos> mais um canal. É canal! Mais um canal, não. É, pá, tira a cerveja do cara, porra. <risos> Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Treze Pada. Tô aqui com o meu amigo Adriano, com o Elcio. E hoje o programa tá bem bacana, a gente vai falar aí sobre LinkedIn. Vamos falar um pouquinho sobre carreira profissional, sobre desafios, gestão de pessoas, entre outras coisas. Então, sai daí que já vai começar. LinkedIn, hoje eu tava no LinkedIn aí, porque hoje a gente teve entrevista, né? Aí a gente tá no LinkedIn pra ver. Aí a gente vira e mexe, a gente começa a dar uma descida lá, ver os LinkedIn, né? Aí eu eu quase postei assim, LinkedIn, lugar onde todo mundo é foda, todo mundo é bom. E aí você senta do lado daquele cara que tá postando aqui no LinkedIn e você fala, eu sei que esse cara é um merda, que ele não faz nada. Então assim, cara, LinkedIn, na minha opinião, tá servindo talvez mais para o mal do que para o bem ultimamente. E eu vou dar um exemplo prático, né, Adriano? A gente está procurando ainda aí, desde o primeiro episódio, analista de SRE. E a gente vai... Desde o primeiro episódio. Desde, tá, desde o primeiro um episódio. Mesmo, analista e, a analista agora. De SRE. e a gente foi atrás agora também, pro ativo... Eu, eu vou aprender esse negócio, vou me candidatar a essa vaga aí. Boa. E assim, a gente está indo atrás das candidatos. e a gente usou algumas tags do LinkedIn para ajudar, né, Adriano? Então procura Sim. lá quem colocou SRE na tag. Cara, e assim, tem gente muito boa Tecnicamente até, tem uma galera que não Mas qual que é o ponto? Cara, muita gente que a gente entrevistou Nem sabe o que é SRE Até brinquei hoje pro Adriano, né? É de passo comer que... ou é de beber? Eu faço uma pergunta sempre pra todo mundo Você já leu o livro da Google, do SRE? Todo mundo é que a tá, gente vi, entrevistou eu... Ah, eu comecei a ler e parei Eu falei, mano, deve ser alguma maldição, né? Do livro do SRE, da Google é pessoal começa a ler um O né? é, pessoal começa a ler e para, não pode ser, né? Mas assim, como, na minha opinião, tá indo pro mal o negócio, né? Você olha uma pancada de gente marqueteira, e é uma galera que senta do seu lado, que você trabalhou junto, que posta umas coisas como que se o cara fosse o cara daquela tecnologia, o cara daquele assunto, e o cara não entra numa reunião pra resolver um problema. Então eu tava vendo como, como tem... Assim, o LinkedIn é uma puta plataforma. Não tô falando mal da plataforma LinkedIn, né? Não, foi desvirtuado de como se utiliza. Exato. Mesmo. É tipo o Facebook, né? Teve aqueles problemas do Facebook. Muitas vezes o problema não é a plataforma. É. A plataforma permitiu, né? Chegar neste nível, mas assim... Não é uma culpa inteiramente da plataforma. É as pessoas que estão hoje no nível... Eu muito, cara. Não sei, não sei se vocês veem isso também, por exemplo. É... Amigo teu de faculdade, assim... Você sabe que aquele cara é um puta pau no cu do caramba sei lá, aquele, aquele cara folgado, aquele cara que só botava o nome no trabalho, sabe esses caras assim, e aí no linkedin posso fazer um negócio de liderança Ai, é, que time, eu tenho dois exemplos assim aqui que eu já vi cara, de cara eu, eu que estudou comigo que, assim. meu Deus, aí você vai ver os cara é coordenador, gerente e tal, e head é. head CTO, é. aí você vai ver mano, é o cara que na no trabalho em grupo né? É, é, né, puta é, merda, óbvio exatamente. que faculdade não define ninguém, faculdade a gente tá lá pra aprender, né, vamos ser mais otimistas, só que assim, é aquele cara que você sabe que não é tudo aquilo e é muito mais da forma que o cara faz o marketing pessoal dele pra chegar onde hum. ele quer, pouco, muito marketing, pouco resultado. É justamente, é justamente isso, mesmo. cara, é. e o que eu fico mais impressionado, cara é com as histórias né o cara vai lá não me entendam mal que eu vou falar aqui tá mas é eu que assim mal, eu entendi mal mas é um copy paste assim né o cara vai lá é promovido ele entra lá numa empresa principalmente quando tá entra em uma empresa nova né aí ele posta aquele kit boas-vindas né e aí ele conta Exato. aquela história puta que pariu cara a história da vida dele né até ele chegar ali né cara e não sei, cara, o que, que agrega, né? Porque, assim, tá, qual que é o valor, cara? Não sei. Tem umas histórias que até, né, você parece que é verdadeira. Mas tem umas ali, cara, que, meu Deus não, do céu, tem cara. Não, temos que nossa, que emoção entrar é. nessa empresa. Ai, muito obrigado. Cara, é o mínimo da empresa de receber bem, caralho. É? Tipo, não precisa postar que teve um onboarding e você ganhou seu... Mas marketing. eu acho, eu posso estar errado, tá? Mas eu acho que algumas empresas pedem. Eu acho. Pedem. Eu acho. Pedem postar, né? Pedem, pedem. Eu acho. Tem, tem, gosta falou, não pode generalizar para 100% das coisas. Eu já vi muitos não, posts. Não, é tudo. De pessoas assim que, Puto, o cara tava desempregado e conseguiu e aí ele ficou super feliz sim. e postou. Um sim, cara que sim. acabou de sair da faculdade entrou numa puta empresa. Mas essa galera do dia a dia, 80 por dessa galera, cara. Então, assim, é posta muito mais pra aparecer, aquele negócio que se você não é visto, você não é lembrado, né? E acaba indo pra uma linha muito ruim do marketing da coisa, né? Você não tá sendo talvez visto por uma coisa boa ou resultado que você tá trazendo, mas sim porque você tá toda hora postando alguma coisa, né? Não, e não é, né? O cara vai lá no, post, no, no LinkedIn, solta um post lá falando do cachorro que foi atropelado na Vila é, Verde. Virou, virou Facebook. Né? Porra, cara, assim nada contra, cara, eu amo animais, sabe? Não tenho nada contra. A questão não é essa aqui, tá? Mas não, a não questão... é a questão. Vai lá, no, vai lá no Facebook, posta essa porra ah, no Instagram, é Facebook, né, cara? Eu acho que também a galera que se queima com o negócio de política, cara. Você também vê a ah, galera que se queima com de política no LinkedIn. Cara, acho que eu... É o PR, meu, é o eu comentei outro dia, né? O cara falou assim, é, põe joinha, você é Lula e põe coraçãozinho, você é Bolsonaro. Meu amigo, não é aqui. Não, não é. é aqui. Né, cara? Ó, um cara desse pra mim, cara, você tem que botar um X já e acabou. Esse cara aí não serve, cara, entendeu? O cara tá, tá perdido. O LinkedIn não é isso aí, cara. Pra mim, ganhou um X nas costas. Sei lá, eu tô longe é, e, de gente. E, e o pessoal também devia tomar um pouco de cuidado, porque, cara, postou, eternizou, né? Ah, já era, já né, Mas ser... é... Tudo bem que ah, a gente não é uma celebridade e tal, não tem ninguém lá dando print em tudo que a gente posta. Mas, assim, normalmente o pessoal posta e esquece. O cara não vai ficar pagando. Então... Se o cara às vezes que nem, vocês estão aí é, contratando, se o cara postou um negócio lá de 4, 5 anos atrás meio estranho e vocês foram pesquisar, bicho, já era. O nosso gerente ele tinha, tinha o costume um de entrar exemplo... no Facebook da galera é. e dar uma olhada antes. Cara, posso Exatamente. dar um exemplo, Elcio? Bem isso aí que você falou. Tem um amigo meu que estava desempregado, desempregado e eu estava eu vendo né, o currículo dele tentando ajudar ele. Fui no Facebook do cara, me deu um estralado... Deixa eu dar uma olhada no Facebook. Tava lá uma postagem bem recente, extremamente homofóbica. Aí você fala assim, cara, oh, assim, cuidado, velho, né? As empresas estão olhando isso aí. Tem sistema hoje que, que varrem é, é, redes sociais. E, e cara, você vai se dar mal, cara. Então, a questão não é que você não possa expressar suas, é, a sua opinião, né? Mas é respeito, né, cara? A gente precisa ter Sim. respeito, né, cara? É, se uma pessoa tem lá, nesse caso aqui, uma orientação sexual diferente da sua... Cara, respeite, é a vida dela, não é a sua vida. Aí o cara vai e faz uma... A postagem foi bem chata, assim, bem... Deu vergonha, né? Ainda mais por uhum. conhecer ele. E ser um hunter, né? Um RH que tá aí analisando... Já era, cara, por causa de uma besteira... O cara não perde mais vezes uma oportunidade, né, cara? Então a gente tem que aprender que estamos na era aí, cara, de... vamos é... respeitar o próximo, né, cara? E usar. Estamos na, do... na era que já devia ser padrão respeitar o próximo, é, que na era cara, digital. Pelo... Que quando você posta. Igual o, Adriano, o André falou, né? Você não acaba batendo print de tudo. Mas alguém viu, alguém olhou e isso vai pesar uma hora, né? É, cara, é, isso é pega certeza. pesado, né? É chato, né, cara? E LinkedIn, cara, assim, pode... Aí já aconteceu o seguinte, né? É... Tem lá o post que não tem nada a ver com um trabalho, né? Que nem eu te falei, o cachorro quebrou a perna ali, né? Aí veio lá um cara, aí Conta aquela história, né, cara? Aquela história... Porque vai escrever um livro, né? Pelo amor de Deus, <risos> cara. Aí vem as pessoas e começa... Ah, mas aqui não, aqui não é o lugar. Aí já vem aquele outro, né, o... O defensor. defensor da humanidade e fala, mas a liberdade que nós não podemos ter de escrever aqui, o LinkedIn é uma Cara, aí conta, sabe, cara? Aí vira que. Ter 300 mil comentários de uma coisa, sabe, tão idiota, cara? Pô, se estivesse produzindo pro país, né? Fazendo uma coisa decente, não, tá ali. Ah, cara, vai, vai ver um filme Netflix, né, cara? Vai, vai relaxar, né? Ah, cara, não, é eu... umas coisas de maluco. Outra velho. coisa aqui, outra coisa que eu fico irritado quando o Tony Kajdi começa a dar uma passada lá, né? Trabalhei com muita gente aí já na, ao longo da minha meus três anos de carreira aí, né? Conheci cara que por exemplo não manjava nada de um assunto específico. Aí o cara sai da empresa, ele é opica no assunto, dá workshop, palestra, dá a vontade um de entrar, assim, dá a vontade de entrar lá e falar assim, nossa, que Pô, legal, mano. né? Ainda bem que eu te conheço. Uma pena que eu te conheço né seu mentiroso o cara do dia para ah, noite não, vira dia... igual o cara do dia para virou especialista DevOps o cara não fazia ah, um podia... caceta no banco não fazia nada para ajudar em nenhum lugar tinha um monte de dúvida só dava treta e quando ele saiu ele virou o mestre da agilidade o mestre o do pica DevOps. das galáxias o né bi... eu, eu quase que eu falei um dia que lá no meu LinkedIn onde tá lá né especialista DevOps eu vou colocar pica da, das galáxias que é mais legal <risos> Eu já comentar assim, nossa, mas que coisa quando você trabalhava aqui, você não sabia nada oh, disso. Eu já, eu já quase, quase eu. cheguei nesse ponto, André. O, o Adriano, é. que trabalha comigo diariamente, ele tá ligado. Normal <risos> na, na empresa que a gente trabalha, né? Não, o pessoal não tá acostumado a falar, ouvir, não, né? Não, ouvi eu, não. Eu acho que tem que ouvir, não, tem que ouvir, não. não, não tá acostumado, você tá ligado que você entra em... Você repara. Ixi, Maria, você repara. todo mundo é lindo, todo mundo é lindo, é, maravilhoso. Você fala que alguém é feio. Puta que pariu, o cara ali falou que o outro é feio. É. é ou então, o, o, o ninguém também é pai de filho feio, né? Se o filho for feio, ninguém é pai. É, por isso todo mundo é lindo, entendeu? Exatamente. Já ouviram a história do, da roupa invisível do rei? Já ouviu essa, André? Não. Existe um, uma, um conto que é assim, né? Dois bandidos, muito espertos, entraram num reino e enganaram o rei se passando por alfaiates. E eles falaram assim... Nossa rei, nós vamos montar uma roupa para você única. Só você vai ter uma igual. Você vai ser invejado por todos os reinos. É o rei, ganancioso, né? Não, eu quero. O que vocês precisam? E aí trouxe ouro, joias, é, os fios, é, seda. Tudo que eles pediram, o rei não poupou esforços e dinheiro e trouxe. E aí todo dia, durante dias. Não, estamos trabalhando. Estamos trabalhando na sua vestimenta. E aí, depois de semanas, o rei, eles chegaram e falaram, terminamos. Está aqui sua roupa, rei. O rei todo empolgado, né? Não, quero ver, quero ver. Aí ele faz literalmente assim, está aqui. Olha que bela a sua roupa. Aí o rei olha e fala, que é isso? Não, onde? Cadê a roupa? Aí eles falam, então, vossa excelência, você não gostou? A gente achou que você ia gostar porque essa roupa é uma roupa especial, só os inteligentes podem ver. Nesse exato momento, no, o rei fala, nossa, não é verdade? Realmente é muito linda. Que roupa muito <risos> linda. E não tinha nada ali. Simplesmente, eles enganaram o rei, pegaram tudo e foram embora. <risos> e aí o rei botou a sua roupa, ou melhor, não botou nada, e todos os seus súditos do castelo, né? Nossa, que roupa linda! Pois já vi essa espalhada notícia de que era uma roupa que só os inteligentes vêm. Então todo mundo, nossa, rei, que lindo, que beleza! Nossa, tá muito bem você. E aí o rei decide desfilar nas ruas da cidade. Quando ele faz isso, ele sai na rua, todo orgulhoso da sua vestimenta, nu, na verdade, e aí todos os súditos na cidade não entendem o que tá acontecendo. E todo mundo hum. cochichando, o que que é isso, o que que é isso, que que é isso. De repente uma criança vira e fala, ah, por que que o rei está pelado? Foi o que precisou para quebrar todo o mood e todo mundo passar a rir do rei. E aí isso traz uma lição. Quem você quer ser na história? Você quer ser os caras que enganam? Né? Você quer ser o rei que tá se enganando? Você quer ser os súditos que estão ali sabendo que tá errado e mesmo assim tá puxando ah, o saco falou. do rei? Ou você quer ser o um menino que realmente foi lá e foi o único que falou? Então essa história é boa, eu prefiro ser o um menino. Eu prefiro falar que o rei tá pelado. Engraçado, eu não vou falar o nome aqui, mas o Elcio lembra de um caso aí dessa semana que um cara que saiu do banco, um cargo alto, falou, né? Precisou um menino vir me falar... <risos> Uh, certo fato para que eu me tocasse Que eu não estava na minha jornada, no meu caminho né? Então, não sei né, se, se cabe aí, mas <risos> Veio a calhar com a história do Elcio é, aí, né? é legal que essa história mostra que assim O quanto a gente gosta de se enganar Mas uma hora Cai né? Então o rei quis se enganar para não admitir que realmente que ele tinha pago Aquilo Os súditos quiseram babar ovo do rei para falar que todo mundo também era inteligente e olha o que a mentira uhum. gerou, né? O rei passou vergonha. Não só o rei, é depois os súditos isso. também. Porque ao final mostrou-se que não tinha roupa. Ele tava pelado, né? Então eu prefiro ser sempre yeah. a criança que fala. Óbvio que eu aprendi ao longo dos anos aí de carreira que tem forma de falar que o rei tá pelado, né? Mas eu prefiro uhum. ser o cara. Então brincando aí com o cara não falou, né? Quando não tá bom eu vou falar. E as pessoas têm que também aprender a lidar. Eu não vou falar que tá uma merda, eu brinco num... Não... O Adriano enche o saco aí, até mas eu brinco, eu não falo mais dessa forma. Já foi o tempo. Não, mas que ele eu... não falou, não. É, já mas foi o tempo falou, que eu falava não. dessa forma. Ô caralho, puta que pariu. Ninguém faz essa merda direito. E é normal, acho que a gente vai ganhando maturidade conforme a gente sobe no cargo, sobe na carreira. Mas assim, as pessoas têm que aprender a ouvir, não. As pessoas têm que ouvir apre... aprender a ouvir que tem coisa errada, que tá errado. E sempre na... numa empresa, pelo menos comigo, com o Adriano que eu conheço aí, a gente nunca vai falar pra alguém que tá ruim pelo mal a gente quer ver o mal da pessoa e sim porque a gente quer que a pessoa entenda como ela pode fazer melhor e aí que a politicagem é a crítica construtiva aí... né Exato é, é difícil Não, mas mano, é o mundo corporativo é, é, até lá no grupo da família a gente tava falando um pouco sobre isso né Adriano ah, essa semana ainda né? essa semana né de voltar para é, voltar para o escritório trabalhar né voltar para vida entre aspas normal e, cara, uma das, uma das, não é a única, mas uma das coisas que me incentivou a abrir o meu negócio foi isso, cara. É, eu cansei um pouco, sabe? Desse, e de acontece. toda essa esfera corporativa, de ter que ficar lidando com egos e, e, e, sabe, ficar toda aquela politicagem o tempo inteiro, chegou uma hora que, que cansa, cara. Eu é, conversei um com o meu assim. gerente um tempo atrás que, assim, toda empresa, todo empreendimento, qualquer coisa que é trabalho tem algum problema. Nunca vai ser perfeito. Só que, às vezes, dá vontade de mudar de problema, né, André? Então, Exato. Assim, dá, dá, eu tá, queria pura, ter muito problemas, mais, né? porque, não quer que não problema, problemas porque não quer dizer que hoje eu não tenha problema, mas são problemas diferentes, porque aqueles lá, já, tava, já tá cansado, saturado, né? É. É, você tá falando isso aí, eu lembrei uma vez, eu entrei cara, raramente eu faço isso. Acho que foi a primeira... Foi, foi duas vezes que eu fiz isso e eu me arrependi. O mano está e o mano nem que Um cara lá postou né numa grande startup aí que os caras liberaram ele para liberar ele não né a empresa toda ali para andar de patinete dentro do escritório lá, e postou é aquilo cara aí postou sabe cara uma história né que Nossa né empresa inovadora dá para andar de patinete uhum. cara aquilo eu acho que eu, não, eu estava no meu pior que dia inovação cara. andar de patinete. É, caralho que cara, inovação Aí eu não aguentei, né, cara? Aí eu fui lá falei assim, daqui a pouco vem a piscina de bolinha. Mano. <risos> Escorregador. Mano, pra quê? Mas me cacetaram, cara. Nossa, cara. Vocês não têm noção, cara. Me cacetaram. Nossa, velho. A falar que uma empresa é inovadora yeah, porque deixa de patinete, é bom, vai, Eu acho que foi a semana que eu tive mais view no meu perfil. Ó, é bom, né? Que aí tem view no perfil, ó. Pô, oh, vamos falar mal de algumas coisas no canal, ver se vê uns negócios, uns bioavisers negócio, aí, aí, né, meu? Caraca. E o segundo foi no Instagram. Tinha um cara lá que bateu uma foto lá. Ele é profissional, né, cara? Indiscutível. Mas ele bateu uma foto, cara, e claro, alguns caras de bike, eles fazem treino de resistência. O carro do, do treino vai na frente ele vai colado. Então ele não tem resistência do vento, né? Ele Sim. consegue ter uma per treinar né uma performance melhor ali enfim e eu e eu cara eu comentei cara tudo bem eu entendo que é um treino mas extremamente perigoso porque cara ele tava colado ali né nossa cara aí veio um monte de defensor falando que eu não entendi o que tava acontecendo que eu era um bosta que mano me mas cara, mano. essa parte então, é um bosta né é, Se é bosta, não ser. Deixa de ser verdade é, pode ser, cara, mas é... é perigoso, não deixa de ser perigoso, eu né, acho, cara? Porque que você, você tá, tá no vácuo é do coisa. carro, é. qualquer coisinha uhum. que acontece tá sem resistência lá, porque o, é, o, o carro da frente tá quebrando, o, o não é o vácuo em si, mas o ar da sua frente. Então qualquer coisinha, você não tem resistência, você vai direto, velho. É, cara, e aí eu... É, tá muito Só... perto do carro. E outra, cara. se eu fosse tá treinado, cara, colo, você olha. vê assim a roda ali colado no para-choque, qualquer erro né, do motorista, uhum. qualquer rabiada ali, pronto, o cara é assim e outra, se eu fosse treinar, eu, fosse, eu ia treinar igual tipo o Sam Bolt nas condições foda que mané carrinho na minha frente não velho, eu ia, eu ia sei lá ir com, a, ir com a bicicleta na areia da praia pra pegar vento e pedalar forte, entendeu então, treino é. só, só faltou o carro a puxar eu, não na pilha, não. eu comecei, não, é isso aí cara, tá certo, acho tá que certo, eu me equivoquei né? porque mano, acho que eu você sou entra bosta. numa... É, eu acho que Tem, tem certos, ser, é, alguns seres humanos Que não vale a pena, cara Você entrar... tem algo mesmo, Adriano Mestre, qual é o segredo da felicidade? O segredo da felicidade É não discutir com os outros Ah, eu não concordo Aí o mestre fala, ah, então tá bom é isso aí, né? o mestre é, eu, eu, é amor, feliz Não sei se eu já ouviu assim. Você quer ser feliz você quer ser, ou você quer, ter razão, né? você quer ter razão? Você quer ter razão quer ser feliz bom. Não pode ter os dois ao mesmo tempo não dá. Eu prefiro ser feliz, cara. é eu... Isso aí. Isso, é isso. aí. Não, porque você tá errado, Tá bom, você tá certo. Depende. À frente. No meu dia a dia pessoal, eu quero ser feliz. No meu trampo, eu ainda quero ter razão. Ah, não, ok. É, <risos> mas, é, mas a, mas ser... a, a analogia é. é excelente, é isso mesmo. É, Nunca isso. dá pra ter os dois. É. Quando você tá tendo razão é, é ali, você tá abrindo é jeito de ser é... feliz. Pô, é coisa pequena, né, cara? Coisa. Trivial, deixa, assim, deixa eu fazer uma dentro. pergunta para vocês, que é até uma dúvida, né, é, onde eu tô hoje eu não, eu não sinto isso, sinceramente, tá, mas antes eu onde eu estava antes eu sentia bastante. Vocês uhum. sentem que depois da pandemia trabalhar home office, né, o André pegou uma boa parte de trabalho home office, né, o Elcio uhum. também já trabalha. Vocês sentem que o modelo antigo, cara, a gente interpretava mais assim? É porque você falou que você cansou da vida é, corporativa, aquela, né, aquela coisa? E, e eu sinto que a gente interpretava muito, né, cara. Hoje, com o sentido? É... as pessoas de estar tá próximas é, de eu acho que algumas ler melhor pessoas... as pessoas. Como é que é? De ler, ler melhor, melhor as pessoas. É, entendeu? A eu gente consegue e hoje eu acho que a gente... Com certeza, consta... cara. Né? No... Não, assim, você acha que você lê melhor hoje ou lê melhor antigamente? Melhor hoje. Hoje? É. Não sei, cara, eu, eu acho que antigamente... Eu acho eu que, eu acho eu lia... que antigamente, Mas... porque antigamente você sempre porque... tinha que estar fisicamente. Exatamente, cara, quando você tá ali no olho no olho ali no, no... Sei lá, você pega o calor ali do momento, eu acho que é diferente. Tem gente que nem abre, no, no, a, no... Gente que nem abre a, a câmera, Nem abre a exemplo. câmera, exatamente. é Tem um monte que não abre a câmera. Aí não dá Tem gente que, que eu vou sacada. falar com alguém, eu abro. O mo... é. Eu sempre abro, eu já peguei hábito, né? Porque o Elcio já percebeu, eu leio muitas pessoas. <risos> Esse aqui direto vai lá no Teams pra mim. <risos> Ô mano, você viu a cara que tal cara fez quando tal falou tal coisa? Eu nem percebi, mano. Cara, eu leio. Tô em outra, eu leio. outra, eu outra. O Adriano fica lendo as pessoas. E é bom, porque a gente junto na reunião, de né? Cara, Depois a gente sai da reunião é com os puta. Você percebeu Feedback, isso, você percebeu mano. aquilo. É, é porque é, é o que o André falou, principalmente... a gente. Você não lê o corpo. Por exemplo, se ele não abre a câmera, você não tá lendo. Porque assim, às vezes a pessoa não fala, mas o André a sabe, o Elcio sabe. Cara, corpo, o jeito que dobra o braço. Eu conheço algumas técnicas, né? Pra onde a pessoa olha. Pô, dependendo se ela para pra baixo, pra cima, ela tá mentindo. Se ela faz tal gesto com o corpo, se você faz uma pergunta, ela se sente acuada, tem gestos ali né, no corpo me que tá ela vai... com o Adriano. É. é. Mas é verdade, cara. É, é. Tem, tem essas técnicas. Eu, né? eu sou um cara muito. De... Quem me de... ensinou isso foi de... é o seu Jaime, tá? De... Sim, é. isso é o seu Jaime. Não, mas tem aquele livro, é muito bom lá, O Corpo Fala também, né? é? Legal. Ah, legal esse livro E, é. e, e eu, eu sou meio assim também, cara. Eu às vezes eu não. Que babaca. É, eu sou a cara que eu faço, assim. Eu já tive muitos feedbacks assim, de, de pessoal que trabalha na e minha você equipe. Acha, e... Você acha que você já teve muito? E eu eu falei assim, não, André, é? só a cara que você faz, cara, você já, porra, você, você nunca, nunca vê, fala, que você nunca trabalhou comigo, André. Nossa senhora, você acha que você teve muito feedback disso? Você tem que ver eu. <risos> Já tomou um feedback nervoso, Eu é o... Teve uma época, mano, que eu falei que foi uma das minhas piores épocas ali na, na empresa, Que literalmente o meu gestor me chamava quase todo dia para dar feedback nesse nível. Sério, tá, cara? Mas tinha razão? Não, por isso que eu falo que nem tudo que ah. é muito e tudo que é pouco tem alguma coisa muito estranha. Falta de feedback é ruim e feedback todo dia também é ruim é uma nossa do dia, dia né? porque também é você cada um feedback da, da personalidade da pessoa do pois. jeito dela né e então, era assim, cara, era uma era área jeito, totalmente eu, assim, travada não podia é, falar é. não não podia falar um a que você já era mal visto Tanto que a minha equipe antiga dessa época só ficou se eu não me engano um no banco tirando eu só ficou um toda a equipe que eu tinha que era caras que a gente também contratou de fora não sa saíram do banco todo mundo saiu do banco ninguém mais quis ficar no banco porque nesse projeto aí dessa época aí ninguém queria ficar lá muitos saíram na época igual eu e só que eu não saí do banco só mudei de área e os que continuaram hoje não estão mais só um cara ficou além de mim ali ficou então assim era uma área totalmente complicada de trabalhar. tanto que depois que eu saí magicamente eu voltei a me dar bem oh será que o problema hum, era eu então. Sim, aí aquela tá fotinha, da tem, tem uma fotinha legal também que é uma, uma cebola, não sei se você já, eu já vi até no LinkedIn, você tá falando de LinkedIn, ele é uma cebola e aí cortaram tipo, uma parte da cebola e colocaram uma, uma, um gomo de laranja de, de, de laranja, de mexerica, colocaram um gomo de mexerica. A moral é assim, não é que você é errado, às vezes você que não tá encaixando é, eu, no lugar eu certo. Percebi cebola, é bom, eu percebi isso. Apesar de eu né? adorar o assunto que eu estava cebola. na época, não me dava ali. Aí uma, um cara que era brother meu, ele falou para mim, cara, às vezes, eu já, ele falou você assim, eu já passei por isso. Ah, você já deve estar passando isso pela primeira vez, então eu vou te dar uma dica. Se você não se dá bem com seu gestor, não adianta você querer, você não adianta. E ele falou, eu já vi como é que é você com o, o nosso gestor. Ele era também analista comigo. Vocês não vão se dar, cara. Você tem uma cabeça e ele tem outra. Santo, não né? bateu o santo. É isso aí. Vocês não vão se dar. Ou você tem que sair do e banco eu... ou você tem que sair da área. Você já deve ter ouvido dar. isso também. E eu fiz que isso. As, pessoas, as pessoas não deixam as empresas. Elas deixam os chefes. Já ouviram é, isso E, mano, e é eu é saí da água isso. pro vinho, cara. cara. A empresa é excelente, Salário, benefício, então, tudo é muito bom. Mas você não aguenta trabalhar com o teu chefe, cara. Aí você larga o chefe, não é a empresa. A empresa Exato. É assim, a empresa que a gente está hoje, que é um banco enorme gosto de falar é que você sai de uma área vai pra outra, óbvio, alguns problemas permanecem. É normal, a empresa é a mesma. Só que só de mudar de liderança, de gestor, cara, muda 200% a coisa. Tanto que, igual eu falei, ah. eu fiquei anos me dando bem no banco. Mérito, promoção, mérito, prêmios, do nada dois anos mal. Aí você se pergunta, caralho, será que eu... Eu tô sendo um mau profissional? Será que eu tô... Eu sou um bosta? Será que eu tô fazendo trabalho errado? Pô, tenho feedbacks bons dos meus pares, mas meu gerente só me dá feedback que eu sou ruim? Que eu não consigo? Uhum. Que eu tô acabando com o clima da área? E aí vocês, para pra pensar, eu mudei de área depois de dois anos, cara, voltei, mérito, mérito, prêmio, e aí por quê? Porque eu bati com o meu gestor, meu gestor tava empenhado, e hoje ainda até melhor, hoje a nossa área ali, né, Adriano? É uma área Sim. que, vou dizer que é a melhor área que eu, em 10 anos de banco, é a área que eu mais me vejo bem ali em questão de liderança, em pessoas, em gestão. Então você é até Obrigado. elogiado aí, né? As, muitas vezes aí pelas nossas lideranças também, de da forma que a gente tá lidando com as pessoas, porque é tudo isso, né? Se você não sabe lidar com as pessoas, se você é um gerente, coordenador, tech manager, sei lá o nome, você não sabe lidar com as pessoas, galera, não adianta. Você pode ser o melhor técnico, você pode ser o cara mais inteligente. Você não souber lidar com as pessoas, sentar, falar, ouvir, dar feedback coerente, entender as coisas, ter empatia, não vai adiantar. É o que aconteceu comigo aí muitas vezes no banco aí, vou dizer assim, né? Assim, e olha isso, é qual é é o show, passar... tá. Falando... E é uma montanha russa, né? às vezes, né? Às vezes você tá com um cara bom, um cara ruim. Sorte que no banco dá para mudar de gestor, igual o André falou aí, né? E é bom. Porque se fosse uma empresa menor, eu já tinha pingado, sei lá, em umas empresas aí, umas três, quatro empresas já, porque, né, empresa pequena, uhum. né? Sim. O Não, é normal, isso aí, você tá falando, eu que te interrompi. Cara, é, isso que o Elcio falou é extremamente importante, né? Você se preocupar com pessoas. E eu vou te falar, cara, não que por onde eu, eu passei não tinha preocupação com pessoas, mas aqui, essa equipe, né, que a gente trabalha. A galera mesmo, cara, vai a fundo de entender, cara. Puxa, qual que é o seu objetivo de carreira? Faz, seu, faz o seu planejamento, a gente fez isso, né? Faz seu planejamento de carreira, vamos escrever junto. Eu vou entender o que você quer... Se o seu caminho é aqui dentro, você vai seguir comigo. Se você quer seguir numa outra área, eu vou te ajudar. Mas, cara, vamos... Você quer sair, porque do, assim, você quer sair do banco? Vamos ver se realmente faz sentido para você. Sim. A gente está é, preocupado assim, com a pessoa, né? Sim, e isso que o Elcio falou de preocupar com a pessoa e com o banco. Porque, assim, às vezes a gente tem um cara ou uma, uma, uma mulher ali muito bem, né? É, com formação boa, conhece o banco... É, aqui, só que ela não tá feliz ali, né? Ele não tá feliz ali, só que se ele vai pro maltar, ele vai render muito mais pro, pro banco, ele vai entregar valor pro banco. Então a gente não pode perder. E isso ali eu vejo com. Eu fiz isso com recentemente. Muita força, com um né, é isso ali, é Muito. Ali. É muito difícil isso, sabe por quê, cara? É, porque você precisa ter um grau de desprendimento do, do, do gestor muito grande. Cara, e porque nós ninguém, temos... ninguém quer perder gente boa, normalmente. É né? Mas assim, você tem uma equipe ali que você tem só camisa 10. A gente está vivendo é isso foda. recentemente, André, e é assim, É muito difícil acontece. Ter esse desprendimento. Eu, tava... eu, eu já passei por isso, cara, de, de, de, de tipo, meu gestor Entendi. não querer me liberar. E eu, queria eu passei por isso área. também. E ah não, tipo, pô, eu vou perder o meu camisa 10. Não, não, imagina. Vai, é. não. E segurar, entendeu? Então é, é raro isso, cara. É muito Aconteceu legal. Aconteceu recentemente isso. na minha equipe, eu tinha um cara muito bom. O Adriano conheceu ele lá. cara uhum. fudido. Botava ele nas conversas. Boma. Boma, resolvia caralho. tudo de DevOps, de desenvolvimento. Cinco minutos que o cara entra. Só que assim, eu tava numa equipe ali que, apesar do cara ser muito bom, não era o que ele gostava de fazer. E aí eu bati o um papo com ele. E a gente falou, a gente não quer perder o seu trampo. Então vamos botar você em outro projeto? E ele, mano, ele veio depois dar um feedback. Cara, muito obrigado aí por, por entender. Né? Se fosse outra área, tinha me mandado embora, ou tinha falado que não quer mais, né? Então, você tem que aprender Sim. que você tem que ver o que é melhor para a empresa, não o que é melhor para você. É, cê se tá você meta, não né? faz isso, né? Você, você não, não tem esse experimentos, que acontece? Você perde o profissional. que Vai chegar é. uma hora que ele, ele vai aí começar Aí o cara a procurar. tá ainda no banco. Aí ele vai, cair, ele vai cair lá dar... no seu concorrente e vai te dar dor de cabeça, porque é um cara bom que tem tá lá, cara. E entendeu? aí o cara tá aqui no banco, ó, vira e mexe. Tem uma puta. O cara gosta de mim, da equipe. Então, vira e mexe quando dá um problema. Eu falo, vocês já perguntaram para pro cara, ele tá no banco ainda. Aí os cara manda uhum. lá, ele responde na hora, ô oh, galera, pera aí que eu vou ver, ele para o que ele tá fazendo e vai ver. Outro dia eu falei assim, Elcio, o cara lá tá ocupado lá, cara, é... ele falou assim, acho que ele tá me ocupado, não cara, que eu preciso tirar umas dúvidas com ele aqui do negócio da AWS aqui, não, tenta lá, pinga lá. Então, já pensou, e o cara é bom, manja pra caramba de alguns processos ali dentro na AWS, que eu ainda tô aprendendo algumas coisas ali, né, como funcionando do banco, só que o cara já tem uma expertise, né, trabalhou muito uhum. tempo isso aí com o Elcio aí. E se, e se a gente perde um cara desse, né? Tudo bem, tem outros, mas é, esse cara é muito bom, né? Ele faz uma diferença uhum. ali pro, pra empresa, né? E a gente não pode, tem, não, a gente não pode ser egoísta, né? É tipo. Como é que chama no Sméagol, né? O cara fica lá com o funcionário precious, mais Fresh, né? né? Porra, My não precious. pode, cara. É, cara, não pode, velho. O cara é da tem empresa, A empresa pensar não né? tem é é melhor primeiro pra empresa. Pra pessoa e pra empresa, assim, não sei, não sei se é melhor um ou outro primeiro. Mas tem que pensar muito na pessoa e na empresa, né? Sim. Depois você pensa em você. Acho que o problema é que a gente fica muito... Eu já tava discutindo com uma... Posso falar o nome dela aí? Com uma amiga aí minha aí do trabalho, que é a Amandinha. Adoro a Amandinha. Amandinha, se estiver vendo, ela é de Change Management. Então, é uma pessoa que aí trabalha com change de pessoas, né? E ela tava comentando justamente essas coisas, né? Como é, é difícil o desapego, né? Ela é psicóloga, trabalha com change... E aí tem muitas palavras que a gente falou, é o meu projeto, é o meu time, é o meu funcionário. E as pessoas têm que cada vez mais tirar esse pensamento do meu. Ele é funcionário do banco, ele faz parte da equipe que você também faz parte. A gente usa muito o termo minha Mas equipe, isso aí é né? Uma... Mas é, é, é isso assim, é, uma... é todo mundo um conjunto, né? É, é, isso mesmo. Essa também é uma pegada muito de, de, de, de, de, de, da, dos gestores mais jovens, né? É. Eu percebo que isso acontece mais com o pessoal mais velho e o pessoal que tá vindo mais novo, assumindo essas posições de liderança, que tem essa cabeça mais. Mais, mais aberta, ou menos, né? viu? Eu tava brincando, você é. conhe... eu tava brincando que tem a síndrome do trote da faculdade, conhece, André? É assim, ó. Eu que inventei. Uhum. Não sei se já existe com esse nome, mas eu que inventei com esse nome. Sabe, Não. trote de faculdade? Você sei. entra na FACU e aí os caras vão dar o trote em você. Você tá no ano. Você poderia acabar com o trote, que não é um negócio legal. Às vezes, às vezes Sim. é um trote retardado. Tem um trote que, é, trote que é, esqueci o nome agora é comunitário, beneficiário. Que se é um trote Sim. interessante, você dá comida. Sim. Mas aquele é um trote retardado, beneficiente, beneficiente, obrigado. Que dá merda. Que o pessoal tipo, humilha as pessoas e tem ainda. Você podia ser você a morre, pessoa que né? acabava, é? morre, o humilha. Da USP que morreu na piscina, você né? podia ser o cara que acabava com o trote. Mas você não acaba, sabe por quê? Você mantém a tradição. Não, sabe por quê? Porque, é exatamente porque você fala assim, ah, comigo foi Fizeram assim. Fizeram comigo. Bem na minha vez, eu não vou fazer. O que, é que acontece? Muita gente nova, boa, cai na mesma seara. Pega uma liderança ruim, um gestor ruim, que é cuzão, que não sabe lidar com pessoas. E, ah, agora eu virei gerente. Ah, eu aprendi a lidar assim com o meu gerente e virei gerente também. Então as pessoas têm que aprender a lidar comigo assim. Eu sou uma das pessoas não, acontece, que eu falo sim, Eu é quis quebrar o ciclo Eu sou o cara chato Meu gerente, tudo que foi merda Que aconteceu comigo com meus gerentes antigos Eu aprendi a não fazer com as pessoas Que hoje estão comigo E eu não Mas vou fazer Esse é o caminho né e esse é o caminho. Esse é o Eu quebrei é o caminho. a porra da, da corrente aí do trote Do ciclo Não, do ciclo. não é só porque ah, Comigo, bem na minha vez Na minha vez eu vou mudar e eu mudei Tanto eu, quanto a Adriana, quanto os líderes ali Que são nossos pares ali a gente é muito nessa linha de não, a gente não vê bom exemplo aí, a gente quer dar exemplos novos, exemplos bons. Cara, eu vou até compartilhar uma coisa muito legal, cara, que eu conto para minha esposa com muito orgulho. É, na faculdade tinha um rapaz que ele tava fazendo uma transição de carreira, né, ele era metalúrgico, ele queria ser programador, né, ele tinha, sempre teve o interesse, mas foi pra meta trabalhar em indústria, e aí ele entrou na faculdade, cara, ele tinha muita dificuldade, porque ele não trabalhava com, com informática, não trabalhava com desenvolvimento de sistemas, nada, e ele entrou ali zero, zero, zero. Cara, e assim, e a, o pessoal mais novo naquela época ali, cara, tem gente que não quer nem saber, né, cara? A gente quer ficar perto dos caras que são os pica, né, meu. E aí eu acabei pegando amizade com ele na faculdade, né, cara? Foi, e porque ele, ele, ele, puxa, ele chegava, perguntava, eu via que o cara tava seco, sabe? E aí, falei, não, vou pegar esse cara pra criar aí. Aí, cara, comecei a ensinar ele, né? E toda aula, sentava com ele e Ele fazia lá os, uh, os mockzinhos dele lá, os programinha dele, dava eu, eu sempre ajudava ele. Expliquei muita lógica de programação, expliquei muito a orientação a objeto. E pra um cara zerado é muito difícil aprender isso mesmo, cara, né? É muito Você difícil. Você acha que a programação é, muito... é fácil? É. É o cacete. É muito difícil. É difícil. Beleza. Cara, foram a faculdade inteira, assim, eu sempre ali com ele, né, cara? E ele foi indo, na época da faculdade, eu acho que ele não arrumou emprego de programador, até porque tava aprendendo e, né, legal. Cara, foi uns três meses atrás, esse cara me chama no Teams da empresa. Eu não contei isso pra você, pra você Elcio. Ele, ele me tá no, no banco? Teams? Tá no banco. Que da hora, velho! Aí ele me chamou no Teams lá e falou assim, e aí, Adriano, beleza? Eu falei, caraca, mano, tu tá aqui? Ele, é, cara, tô aqui, eu sou programador, programador mobile tal, aqui do banco, né? Aí ele falou assim, cara, só queria te agradecer porque eu só tô aqui hoje pra, porque você me ajudou, né, cara? Porra, que da e hora, mano. Foi, cara, ele falou, você tinha paciência comigo na faculdade e tal, e eu não desisti, cara, eu consegui fazer a transição, hoje tô aqui no banco, Tô feliz, a minha família, sabe? Tá aí. É, consigo cuidar da minha família e tô muito feliz, cara. E assim, olha, eu sempre penso em você. Então, cara, é tem isso. satisfação. Tem satisfação melhor que isso, cara. Porra, Dinheiro mano. que pague isso? Nada, cara, nada. Então, sim, cara. Para tá todas ajude, as outras, né, existe Mastercard, né? Essa daí não se paga, né? <risos> Essa não ah, se paga. É legal, então, né? sim, cara. Não é só por causa é. de meia dúzia de filha da puta que você não vai ajudar algum cara que realmente é bom. Não, cara. A galera então... às vezes desiste, né? Ah, só tem gente ruim, não vou mais ensinar e tal. E às vezes você pega um cara que tá afim, que tá engajado, né? Cara, e assim, eu achava que aquilo não era nada, assim, né, cara? Pô, eu tô ali ensinando o cara fazer um fórum, um explicando para ele como é que usa a variável, né? Como que se pensa em orientação de objeto né? E, e eu achava que, meu, tava ali, né? Não, não imaginava a dimensão, né? Da onde podia é chegar isso. era importante pra ele... Pra ele. Né? E cara, ele, eu, eu, eu, ele trocando ideia comigo, eu fiquei muito emocionado, disse, eu falei, caraca, mano, legal, ajudei cara. a dar uma mudada na vida do cara aí, né? então, ajude, cara, né, às vezes você pode achar que Sim. tem que ter, você tem que cuidar da pessoa, né, olhar pra pessoa, a gente nunca sabe mais... o dia de amanhã, a gente nunca sabe o que é, quem é amanhã, vai ser seu chefe, é, então, vai que esse cara vira é meu gestor, é muito capaz, cara, entendeu, é muito capaz que isso aconteça, a gente é não capaz sabe, capaz mesmo, é, cara, então assim, a gente não sabe, cara, como é que vai ser a vida, né, cara? Então. Não, é, é ruim zoar, Adriano. A gente e ele nem percebe. Como é que é? É, é chato zoar você, a te zoa, você nem percebe. O que, que é que você falou? Você falou, vai que o cara vira meu gestor, eu falei, é capaz mesmo. Ué, não é capaz? É, mas eu tô te zoando, falando que você é ruim pra caralho, entendeu? A zoeira. Capaz mesmo, que você é ruim. Se o cara vira, Eu sou coordenador, o cara vira gerente lá, e aí? Então, é capaz que ele, é, com é essa atitude sua, ele vai virar mesmo. Gente... <risos> Agora entendeu Ai, se fodeu, mas ah, é, é. Cara, aí a curiosidade é: é... O coordenador, no caso, de vocês necessariamente tem que ter uma equipe, tem que ter gestão de pessoas, ou você pode ser coordenador? O Adriano é necessariamente... coordenador. Eu sou de, especialista, de ah. a gente está no se mesmo Explique isso daí para ele, é, porque assim, assim que não... existe no, no banco, não sei se é só no nosso, ou nos outros, opa, peraí, engoliu gelo, é, não sei se todos os bancos ou empresas têm esse esquema, mas no banco que a gente trabalha é carreira em Y, por um lado tem o um especialista, okay. por lá um lado tem o coordenador, Mano, eu o Adriano, que é área de gestão de isso, pessoa. eu e o Adriano a gente está no mesmo cargo nível hierárquico, vamos brincar assim, então, técnico o técnico é melhor. É, próxima <risos> entrevista você vai sozinho. Depois ficou oh, oh, oh, o técnico é você. Mas, brincadeiras à parte. É, o Adriano, ele tá muito focado em gestão de pessoas. Aí, na empresa que a gente está hoje, uma equipe só existe se tiver um coordenador. Você pode ter equipes linkadas direto ao gerente, que é um cargo acima. Eu já trabalhei, por exemplo, diretamente linkado a um gerente, porque eu não tinha coordenador. Só que isso uhum. é ruim o gerente, que às vezes tem 50 negros embaixo dele e não consegue lidar. Só que assim, uhum. para você ter uma área específica, você precisa ter coordenação dentro lá do banco. E aí tem a outra okay. área que, é que eu sou, que é especialista. Eu não sou linkado hierar hierarquicamente com ninguém abaixo de mim. Ah. Aí eu sou o cara que ajuda em questões de especialidade e como evoluir isso no banco. Aí, de novo, eu sempre falo isso. Não quer dizer que eu não tenho que lidar com pessoas. Eu Dá tenho que caralho. lidar a mesma coisa que o Adriano. A diferença <risos> é que eu tô muito mais preocupado com o lado técnico e com a evolução técnica do banco. E o Adriano tá uhum. muito mais preocupado em o quanto ele ajuda as pessoas a ter o que elas precisam para ser melhores. E aí o Adriano usa muito eu, né? Vou brincar assim. Quando alguém trava em alguma coisa técnica e precisa de algum direcionamento aí eu entro junto para ajudar com a parte técnica da coisa quando é carreira o Adriano toca um pouco mais sozinho mas se bem que na nossa área né Adriano não tem muito isso né geralmente a não. gente tá todo mundo os coordenadores os especialistas ali da área a gente tá sempre conversando para para se ajudar mas claro, né, eu como digo é, que é, a gente claro é. que o Elcio por exemplo essa semana ele pegou uns trampo nervoso aí chamaram ele porque ele é especialista mesmo né é, tem muito conhecimento no banco aí e, e ele entra mesmo nessas situações né cara é, é muito comum mas <risos> o, que, o que acontece é, é acho que hoje pelo menos a gente ali André trabalha muito nivelado assim né acho que praticamente quase todos ali tá fazendo praticamente a mesma coisa né é claro uhum. que isso que o Wells falou né tem certos pontos que cada um por, atua mais por forte exemplo, alguém tem que bater a gente tem que bater ponto analista né quando tem algum uhum. problema, alguma coisa, pedir algum acesso, é com o Adriano. O Adriano uhum. tem todo esse, esse perfil de aprovar ponto, aprovar alguma coisa, aprovar acesso. Eu tenho uns acessos que eu aprovo mais do lado técnico. Mas quando lida com tá. essa parte de gestão funcional, que a gente fala, né? que é uhum. ter uma equipe funcional abaixo de você, o especialista não tem. E aí o coordenador uhum. tem. E para você ter uma equipe hoje, como está, tem que ter um, no mínimo um coordenador ali, para você ter uma equipe ali, né? Uma coisa legal que muito que eu, eu o Elcio divide, por exemplo, essa da, da carreira em, em, em Y ali, né? Puxa, o cara quer... O cara quer ser um especialista, né? Aí a gente eu falo, dou um toque para o Elcio, né, o Elcio, né, eu procuro o Elcio lá, né, questão de carreira, né, vê o que você quer se especializar no banco e o Elcio dá esse, né, esse coaching, né, direcionamento, Vai, direcionamento ali, né, e eu, puxa, quero gestão de pessoas tal, aí eu trago a pessoa mais para perto, né, então é, tento trazer ali para o meu ambiente, né, o dia a dia, a gente começa a direcionar ali a pessoa para isso, né, Pra Tudo ver bem. ali, então a gente coloca em situações, né, aconteceu recentemente, a gente coloca o Elcio aí, né, colocar em situações aí técnicas pra ver se a pessoa consegue desenrolar, <risos> a, né? a galera me adora, é. eu ligo o modo Elcio ator, eu ligo o Elcio filha é da legal. puta na hora, eu encarno é, é um personagem legal, ali e começo. Aí eu paro, é. ó gente, tô saindo do personagem agora, então é legal, galera, pô, cara, vamos entendeu? lá, vamos lá. <risos> Então, assim, então rola isso aí, então a sintonia aqui, como é da hora, então a gente faz esse tipo de coisa e dá muito certo, uhum. viu, cara? Hoje, praticamente, na equipe, a gente tem o um perfil de todo mundo ali, né, bem, praticamente definido para onde querem ir, né, então, uhum. assim, isso é bem legal, cara, ajuda bem muito. Bem mapeado, né? pelo menos. Bem mapeado, então, a gente tem é definido, é mapeado, né? A gente tem mapa de skill, né? Em, de, da galera toda, a gente fez esse trabalho aí. Então, cara, a, a gente tem termômetro das coisas, né? Então, tá muito online Semanalmente isso ali né, né? Muito, a gente muito... bate-papo com todo mundo aí. One o One-on-One que a gente chama, né, né? O Adriano aí, o pessoal de liderança mais funcional, né? Eles têm One-on-One. -on -one. Eu tenho alguns one on ones pela questão de mentoria mais técnica que eu dou com algumas das pessoas, mas como a gente também sempre se conversa, eu, Adriano aí, a galera, a gente sempre tá sabendo do que tá rolando, né? Então, a, uhum. gente, a gente tá bem próximo, né? Eu acho que é isso que é importante, né? A liderança... A gente fala que é a liderança servidora, né? Não é mais o chefinho, o chefe. Eu tô ali para ajudar as pessoas a serem melhores e não a eu ser melhor por causa das pessoas, né? Vou, não sei se é, não Não sou bem aqui, é... Mas não eu ganhar em cima tá das falando. pessoas, né? Eu não quero, é, eu, eu não eu não quero que as pessoas no... façam para depois eu virar e falar Ah, ó, eu que fiz e quem fez foi as pessoas. É. Jamais. Eu quero que as pessoas sejam especialistas também. Eu até brinco que, para eu dar o próximo passo, quer dizer que eu preciso também garantir que as pessoas conseguem dar o próximo passo. Então, eu quero muito mais é. É ajudar. Né? E quem vai ser o próximo Elcio ali no carro Quem vai ser o próximo Elcio? Isso é bom para mim, Entendeu? é bom para o banco, ah. é bom para a pessoa. Eu estou preocupado mais Você tá com falando isso. falando de, né? de servir, é muito... O... O, não é, gente, é, a mensagem principal daquele livro Arte da Guerra, não sei se você já leu. Eu nunca li, mas. Sim. Eu sou é, eu sou, sou, sou ele, fala, fala, ele fala muito disso, fala assim, da função do líder, né? É dele suprir a, Aí tá uma, uma diferença também, dele suprir as necessidades da sua equipe, não os desejos. Exato. Desejo é uma coisa, necessidade é outra. Eu falei esses, Isso esses é legal, dias. Hein, não né, lembro legal. com quem Isso que é legal, eu falei, hein, cara. esses dias que alguém veio pedir alguma coisa. Aí eu parei e falei assim. Isso aqui não é uma necessidade. O cara já veio dar a solução. Não aceita a solução do cara, né? o desejo. Volta um pouco e pergunta por que ele quer isso. Se você entender a necessidade do cara, você consegue resolver o problema dele. Você tá só querendo capturar o desejo, né? O, o, o, a solução. Você vai fazer merda, porque às vezes o cara não sabe o que ele quer. Então é o que você falou, né, André? Volta um passo para trás, entende a necessidade por trás do do desejo da solução, né? Eu dei esse, esse toque, não lembrei em quem, esses dias, nessa pegada. Muito bom. Mas isso muda todo o jogo, cara. Se você consegue olhar o desejo, a necessidade, né? E atuar mais na necessidade ali, cara, muda todo o muda toda a eu performance Eu sou muito do assim, time, né? Eu não sei se o Adriano já reparou, porque o Adriano entra fazendo isso comigo. Eu até gosto de brincar. Pode achar que eu sou burro, não tô nem aí. Pode achar o Elson é burro, porque ele sempre faz uma mesma pergunta.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 Então, você faz lá o, o Ishikawa, né? Ishikawa, São... famoso espinha Ishikawa. de peixe. O, famoso o que é legal? Peixe. Por que, que chama A3? Porque, literalmente, o que você vai fazer uma deveria caber A3, numa né? folha A3. Então, é. é como se fosse um canvas desenhado é. de uma Exatamente. folha A3 que ele vê desde a causa e faz todo o mapeamento do que é. você precisa fazer. Lembrando pra... que essas ferramentas, elas, elas vieram todas da indústria automotiva. É, do coisa, e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 Vai botar na botar caixa, sensor, a gente vai mano. um sensor que vai medir o peso. E se é aquele peso hum. da, da caixinha... GEMBA. Isso, é, é o GEMBA, obrigado. GEMBA, Gemba. é onde, onde, Gemba. O, onde Gemba. O, o problema está. É, é, GEMBA. Aí, a história da caixinha, ele media a caixinha de pasta de dente. E se não tinha o peso ideal, que é com a pasta de dente com a caixinha, ele descartava a caixa. Logicamente, vamos pensar logicamente, não tá errado, certo?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 E aí eles falam muito isso, né, do, do game batal né, de e A gente Você não sabe se problema. é lenda ou se realmente aconteceu. Ah, né? o ponto é, a gente a nunca um sabe batalho. se é lenda ou se aconteceu. Tem uma outra boa de pasta de dente também, não sei se vocês conhecem. Também a gente não sabe se é lenda ou se, a se é A largura. Do orifício. Ah. É, eles estavam numa reunião lá de vendas, e tal, não, precisamos aumentar as vendas, precisamos aumentar as vendas, porque sei lá o que, os números da empresa, né?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 E aí colocaram, e aí aumentou as vendas em não sei quantos por cento e tal, tá aumentando Sim. o orifício, porque daí a pessoa consumia mais. Mas é outra aí que eu é também não sei lendo, se é, é, se é lenda ou se é verdade, é que os caras foram num faxineiro da NASA e perguntaram o que ele fazia, e ele falou, eu estou ajudando a levar o homem a Lua. É, Esse é legal. Eu não sei. Eu não sei. Eu é também, legal. de novo, ninguém. eu não sei se é verdade, ou se é só um, é, um negócio inspirador, é né? É é, eu acho que é verdade, Esse tem um verdade? presidente é. que fez essa pergunta, não foi? ele Isso. foi visitar lá, ele foi acho que visitar é um e problema. falou assim, o cara é faxineiro, o é. que que você faz aqui? Ah, eu, eu ajudo a levar o homem pra lua, para dar aquela conotação, foi. né, eu não tô só limpando, eu Sim. limpar aqui tem é. importância de poder estar tá usando as a facilidades aqui você a, vê que, a que é né? noção propósito. de propósito, né, de propósito, né, não Exato. o que eu faço...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 Na, na sua equipe, o propósito dela, né, o significado dela, né, que é isso que eu acho que a gente linka tão bem ali onde a gente trabalha, é isso, né, qual que é o propósito, por que que eu tô aqui, o que que eu quero mudar, né, qual é o meu valor aqui, né, e, e esse exemplo aí do faxineiro, né, e realmente o que ele falou é uma verdade, né, ele tá ajudando, ele faz parte da, né, para deixar a... Uhum. Uh, uh, tudo certo para que aquilo aconteça, né? Então é muito importante os gestores entenderem isso, né, cara? A equipe precisa entender o propósito. Eu já trabalhei sem propósito e é horrível, uhum, né? Uhum. É muito horrível. Acho que todos aqui, você, já. é um sentimento, cara, assim que, é, pelo menos a sentimento mim me incomoda puta, muito. Né? É, cara, é isso mesmo. Você ah, espera tô aqui pelo dinheiro porque eu preciso pagar essa trampa só para é pagar errado. suas contas, exato. É horrível, cara. É horrível, é horrível. claro. Eu não tô dizendo que a gente trabalha. Não, todo mundo, mundo né, trabalha da... para pagar as contas. É, é óbvio. Mas, Mas quando você tem um pô... não pode ser só isso, exato. Você tem que sentir parte de algo, né? Um propósito. O se não Que faz você isso, querer cara. continuar, né? Sim, cara. Isso você vai você acordar todo dia de manhã é... e ter vontade de fazer, né? É a vontade chega... de fazer, né? Não é só pelo é, dinheiro. Você não. pode fazer sem vontade, vai sair o resultado também. Você, você, você se arrastando com aquelas dificuldades. Vai, vai ser feliz, vai né? Vai sair. Mas vai ser muito custoso, né? Vai ser. Uma vez eu fui numa palestra, essas palestras. Faz tempo, tá? Essas palestras motivacionais, assim, né? E aí o cara falou assim: pô, como é que você se sente quando toca a música do Fantástico? Aí todo mundo deu risada. né? É fantástico. <risos> Depressão, Não, domingo à noite, cara. De depressão. depressão, né, cara. Aí, e, e, e esse sentimento. Você é, é, chama é, síndrome da segunda-feira, né? É, Nossa. então, cara. segunda-feira, cara, eu escutava aquela é música lá, me né? dava. Odeia segunda-feira, Garfield. É. Odeia segunda-feira. A segunda-feira, segunda cara. Então, assim... <risos> É disso que a gente precisa se livrar, né, cara? Não pode ter isso, né, cara? A gente tem que ter um propósito. Eu, graças a Deus, faz bom tempo que eu não tenho esse sentimento, né, cara? E faz muito bem, cara, pra vida. Nossa eu acho senhora, que é, muito... eu, você é um bom termômetro, assim, quando você, que nem a gente, né, grava aqui de sexta, é você chegar no final da semana, você só tá cansado, mas na segunda você tá ó, zerado e com vontade de trabalhar. Então, assim... Encara. É, é o cansaço físico, quando chega na sexta-feira, né? É diferente de você começar a segunda-feira cansado mentalmente. Porque você fala, Sim. puta, tem que ir para aquele lugar, fazer aquele trabalho com aquelas pessoas que eu não gosto. Então, Vai ter uns dias começa, assim, né? Vai ter. Ah, não. Mas, mas o importante é você, na maioria mas... dos seus dias, você tá indo trabalhar. Não per... Igual você falou, né? Eu não tô, trabalhando, não tô aqui só pelo dinheiro. Né? É. A maioria do tempo eu tô é, aqui é... também, porque eu sei que eu tô fazendo alguma coisa... Você ah, pra mim, falou um negócio. Para empresa, né? Você falou um negócio legal. É o que eu vi esses dias no LinkedIn, né? O oh, LinkedIn? É, no LinkedIn. E aí tava assim, né? Um gráfico assim, né? E a mulher. Falou, era uma mulher que tava é, explicando. Que. Explicando como que era o melhor dela diariamente. E era assim, né? Era o gráfico. Tinha dia que tava aqui, tinha dia que, que tava aqui, tinha dia que tava aqui. E é isso. Seu melhor é assim, né? Você não consegue manter, né? Um algo ascendente, tem assim, dias que vai embora, né, cara? Dias. Não, a tem gente dias é tem humano, dias. A gente é ser humano, a gente é máquina, né? É, aquilo, esse sentimento não pode cair aí num, numa, numa constante, né, cara? Se tá, tudo, é ó, se de se de tá tudo... muito tá é, Curva isso, de Gauss bem. é de cagar, hein, cara? É, né? é. <risos> curva de Gauss. Você tá na média, e tem dia Mediana que tá na roça e tem dia que você tá que... na euforia. É aí, euforia. É. Mas o que, que eu penso? Eu sou um cara um pouco ali da média, do meio termo. Eu acho que se você tá super bem em alguma coisa, super bem, tem alguma coisa muito estranha. Tipo, você toda hora é foda, entrega tudo, faz tudo Não, certo. existe, né? Você tá faltando desafio na sua vida, filho. Do mesmo claro. jeito, também você tá na merda. Se todo dia você tá na merda, também tem tá algum problema. A, o segredo do sucesso é o que o Adriano falou. É dias você tá bem, dias você tá mal, dias você tá bem... Porque se você tá super bem também, é o que eu falei, tá, às vezes falta desafio. Alguém que sabe fazer tudo na melhor forma, no, entrega tudo, na data, bonito. Cara, tá faltando desafio pra você. Né? Falta alguma coisa, não pode ser. Né? Não, é, raro, é raro ter alguém perfeito neste nível. Né? Pode eu ter. Um chef, né? cara, Mas... Eu tinha um chefe, cara. Eu tinha um chefe que ele... Eu já contei essa história pro Elcio. Eu tinha um chefe que ele sempre falava isso pra mim, cara. Pra mim e pra equipe, né? Ele falava assim, cara... Eu gosto muito de Fórmula 1, então é, eu sinto que a minha carreira, e vocês aqui precisam sentir isso, que às vezes o carro né, de Fórmula 1 ele tem que sair do controle da mão do, do piloto. Porque quando ele, é, o carro sai do controle, né, um carro assim... Que ele não consegue controlar muito, e aí que ele vai se testar como piloto, né? Aí que vai ter o um frio na barriga, aí que. Porque você pega um carro, né? Que não te dá trabalho, você só corre com ele, tá tudo perfeito. Você não é piloto, né? Você tá uhum. com um carro aí que faz tudo para você. Então, é, e na carreira você tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você tem que pegar um carro aí que vai te tirar da pista, vai exigir mais de você como a piloto. Vai desafiar. Vai né, desafiar, a falar, cara. Né? Já pensou e se é isso, há 50 gente... anos atrás. Quando os carros de corrida não chegavam nem perto da velocidade Nossa. dos carros atuais, todo mundo falasse: Ah, eu tô ganhando o primeiro lugar, para que, que eu vou melhorar? Imagina! Sim. A gente não ia ter esses carros que é hoje. Hoje, até hoje, assim, tem cara que fica fazendo pesquisas fodidas aí na Renault, na Ferrari, para como você conseguir um milissegundo a mais de velocidade. Nelson, câmbio manual, lembra disso, cara? Fazer, pegar um já, carro, já dirigir três assim, horas. Né? Você câmbio tem que manual na melhoria, ali, cara. Né? Então, se você tá sempre bem, tem é alguma coisa estranha. Você tem que passar por momentos que você vai ser desafiado. Que você vai falar e falar: caralho, não sei como é que eu vou resolver isso aqui. Quando o cara é. ganhou aquela coisa só com a sexta marcha lá? é era boa! Câmbio manual, Nossa, ou era câmbio automático. Acho que era câmbio manual, não era? O Ayrton Senna teve também um caso desse que quebrou o câmbio dele, ele ficou só na. No, acho é, que em duas marchas. Ficou só é, na, na sexta. Sam, só foi na foi sexta. Ele, foi. ele foi. É. Uma corrida com a sexta marcha. Sexta marcha. É. Imagina tá o quanto mano. ele teve que se desafiar para isso, cara. né Ou o quanto Ai, ele é já teve que demais. aprender por, pra, por causa disso, né? quanto ele também Sim. aprendeu, levou aquilo pro dia a dia dele, levou de feedback a equipe, né? Então tem que acontecer, né? A Netflix, por exemplo, a gente fala muito disso. Tem uma teoria lá que é o Chaos Engineering, né? A Netflix hum, trouxe muito isso. A Netflix ela tem um sistema que sabota o próprio sistema dela que é para gerar melhoria gerar melhoria contínua uhum. então, eles sabotam o próprio sistema para falar mano tá ruim aqui ó vai lá e arruma né? Cara, olha Pô, a maturidade é, tá para chegar nesse nível hein tipo no banco aí que você se contratando hacker para tentar invadir o banco para achar fácil tem tá? bastante alguém canais aqui ah. no banco né que a gente fala que é onde cuida ali de contas correntes tal que é é o core de qualquer banco, tem equipes específicas que olham muito isso, de, de ficar vendo, tentando sabotar, isso aí. o um é, dia a... inteiro tentando entrar no... no é, né? mas Porque é legal a, um legal a probabilidade, algo, né? Assim. Você sabotar o seu próprio sistema pra você aprender com isso antes de que alguém faça alguma coisa. Ah. Ou que é, aconteça aprenda com as suas falhas, né? Você tem que aprender a olhar pra você, cara. É o melhor jeito de melhorar, não tem jeito. Isso aí. Né? É, é, galera. Aí, vamos... Rendeu, hein? Rendeu. Finalizada, né? Do nada, né? Vai do ser nada hein? E seria é desse grupo se não fosse eu, né? para dar os tempos. Ai, meu Deus, do céu. esse novinho é foda, cara. Bom, pessoal, chegamos aqui ao final de mais um episódio. Infelizmente acabou. Ah, acabou. Agradecer aqui ah. o Adriano, o Elcio. Acho que foi bem legal, né? Como sempre, foi. a gente começa aí um assunto e viagem. a gente vai desenrolando aí e viaja exatamente mas isso que é legal o negócio tem que fluir e como sempre a gente pede que você deixe seu comentário se gostou se não gostou dá o feedback a gente gosta muito de ouvir aí os comentários de vocês Adriano Elcio tem alguma coisa para acrescentar bom pessoal obrigado mais uma vez aí de ter acompanhado a gente se inscreva no canal Todo dia tem corte novo aí, né? Toda semana oh, é com episódio. É, sai todo dia, oito da noite aí. Então, agradecer a galera que segue a gente lá no Instagram também, Trezepada Podcast. E aí, Elcio, com você. Também, galera. Valeu aí. Papo muito bom, como sempre aí. E curte a gente aí, né? No, no YouTube. Curte a gente lá no LinkedIn. Sigam, compartilhem, comentem. Quer participar aí, comenta aí, fala, pô, não gostei de um tema, eu gostei de um tema, queria participar com vocês aí pra dar minha opinião. Comenta aí, procura a gente, vamos recebê-lo com prazer aí, como a gente gosta de brincar. Aqui não é pra arranjar briga, é pra ser descontraído, pra gente brincar, fazer uma zoeira aí. E acho que é isso aí, galerinha. Boa. Obrigado. Valeu. Valeu, galera. Falou.